Fala aí rapaziada, suave? Aqui é o Sr. Tietchan trazendo mais um vídeo pra vocês E hoje nesse vídeo, galera, eu tenho um novo D Tank pra vocês Então, eu vou pedir pra você deixar o seu like e se inscrever no canal se for novo se tiver condição, se torna um membro, que eu trago esses DDTank para os membros primeiro, beleza? E assim a gente vai ter uma interação melhor, fechou? Tem um link do Discord que tá na descrição, que é o meu Discord, né galera? Já tem que ver 50 pessoas lá, o Discord tá muito top, então se você quiser ter uma interação com pessoas que jogam DDTank e comigo também, o link que vai estar tá na descrição do Discord. E hoje, galera, tô aqui para mostrar esse DD Tank DD Tank muito top, mano Eu já recolhi os eventos limitados que tem aqui, ó Você vem clicando em evento. se você for novato Não conhece DD Tank Vem aqui em evento limitado Recolhe desse evento aqui, ó Evento de lançamento Até esse evento D8 aqui, fechou? Recomendo esse evento Você vai vir cá, ó Vai conseguir essas coisas aqui, ó Tudo essas coisas que eu peguei foi nesse evento Fechou? Muita coisa mesmo, ó Se você quiser dar uma pausa no vídeo Pra você poder ver. E é isso, né, galera? Vamos que vamos que... Hoje que o vídeo vai estar tá top, mano. Vou recolher aqui também algumas coisas aqui. Deixa eu recolher certinho aqui. O link vai estar tá na descrição. Lembrando bem que é da versão 10.9. Eu não sei quantos cupom que dão pro batalha. A gente vai descobrir isso aqui fazendo PVP. Eu vou ver aqui quantos cupom que tá pro batalha. Imagino que seja... Normalmente, nesses Tank dessa versão... É 10k por derrota e 20k por vitória. Entendeu? E mais ou menos é isso, mano O Dedetank tem muita coisa top, galera Eu vou mostrar logo as instâncias Porque a galera gosta de ver as instâncias, mano Depois de trazer muito Dedetank Eu observei isso aí A galera gosta de ver instância. É um negócio que tipo atrai muita gente, mano Tem então, umas instâncias muito top, mano Tipo, não é pra vocês verem Tem do guerreiro normal Tudo bem Aí você vem aqui, ó corsário Dragão do gelo, Rei Macaco Rei Macaco de novo Daí, ó lá Siri Daí você vem aqui, ó Tem todos os grêmios Teste, quer dizer, de M... Ah, instância única, olha o tanto de instância única, galera. Entendeu? Tem muita coisa, mano, fora essas instâncias aqui. Mostra o tanto de FC que você tem de ter pra poder fazer. E o link, igual foi pra vocês, vai estar tá na descrição também. Quer ver? Quando você for baixar o DD Tank, se você tiver dificuldade, pega e entra no Discord. Que no Discord eu vou te mostrar, entendeu? Como que baixa o DD Tank, tudo certinho, galera. Não tem nenhum BO, mano. E vai estar tá muito top porque eu vou criar uma sociedade aqui. Voltando aqui, galera, eu quero mostrar pra vocês o Discord, mano. Basicamente esse aqui é meu Discord, fechou? Vocês vêm cá, ó, lá pra vocês verem, ó, tem muita gente aqui online, pá Eu não subi arrumar certinho o Discord, mas, no entanto, tem gente, cara Pra poder querer conversar com você, te dar dica E é isso, né, mano? Vamos que vamos aqui Mostrei pra vocês a existência, tudo certinho, né? Agora eu vou mostrar a quantidade de cupom que dá pro... Pro batalha, né, mano? E pra vocês verem, tem muita gente jogando, cara Isso é muito top Daí se vocês puderem querer também vir jogar, vai ser top também, mano. Porque eu vou poder querer, tipo, tem uma base de assim, quem tá comigo querer para pra somar, né, mano? Tipo, nos DD Tank. Falar, não, o Tietchan tá jogando aqui DD Tank, eu vou colar com ele, vai porque o negócio tá ligado que a caldeira é top. Então chega cara, vamos jogar aqui. E é isso, mano, que eu tenho pra falar pra vocês, porque aqui vai ser um DD Tank, pode ter certeza, galera, que vai ser. Vai ser um DD Tank, galera. Pode ter certeza que isso daqui vai... vai dar view, mano. Eu vou focar pra ficar uns vídeos da hora, galera. Então dá essa oportunidade de ir pro Tietê e se inscreve, cara. Se inscreve e acompanha os vídeos que vai ter pela frente aí. Tô ligado que você curte só no novo servidor de DD Tank, mas dá essa oportunidade aí pra mim mostrar meu trabalho aqui pra você. Fechou? Beleza, eu peguei um boot aqui, mas é só pra mostrar aqui quantos cupom que dá batalha. Daí tá tudo bem, né? Vou aqui pra cima dele aqui. Eu acho que deve dar uns 20k de cupom, mano Não tenho essa noção Porque todo ele tem que eu jogo dessa versão nessa quantidade de cupom O boot tá no mesmo lugar Vou mandar tatuzinho aqui nele de boa pega. Já acabei errando tatu Tietê sendo Tietchan. Quem tá ligado, tá ligado, mano Porque eu sou meio ruizinho aqui no PVP Mas tá bom, né, cara Que do intuito né é ser o profissional Habilidoso e pam pam pão. Quer mostrar o servidor? Mostrar como que tá. Mano, tá vizinho pra eu jogar, galera? Tá top, mano. Esse boot que vê, tá em cima de mim, né? é possível, velho. Me fala, cadê tu, meu filho? Explica pra tchê. Eita. Você tá aqui? Achei eu sei, papai. Quero ver quantos cupom que dá pra batalha, meu marzinho Mas vamos lá, vamos lá, meu filho. <risos> Já foi parar lá embaixo. Mas ah, beleza, melhor pra mim, tá. Tu come, filho. Dó não, não é nós botte até a próxima. Eu quero, agora eu quero ver quanto que dá de cupom pro batalha na 40 mil, mano. Não, daí é da hora pra caralho, mano. Na hora demais, galera. 40k de cupom pro batalha. O cara não... agora dá pra ficar forte aqui demais, meu filho. Então, vocês tá ligado? 20k por derrota, 40k por vitória. Basicamente, é esse o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. O link tá na descrição, mano. Vou deixar até o link do, é, do grupo do WhatsApp aqui, do servidor, pra vocês poderem entrar. Se tiver alguma dúvida, vocês tira lá, tá ligado? Porque aqui eu só... Minha... Minha cal aqui é só passar que ver a divulgação pra vocês. Se vocês quiserem... Comprar alguma coisa, entrar assim, vocês vão lá, conversa com os donos e tal. E é isso, né, mano? Espero que vocês tenham gostado. O link tá na descrição, baixa o voucher. Se você tiver celular, é, baixa o, o Puff, mano. E tamo junto, muito obrigado por tudo aí galera E é nóis mano, até o próximo vídeo